Fala galera, ano novo, canal novo! Como vocês podem observar, eu fiz alguns investimentos aqui para melhorar a qualidade para vocês. Imagem agora full HD, iluminação, áudio e até mesmo o fundo, cara. Vou usar uma televisão para ajudar a explicar certas coisas. Uh, claro que tudo isso tem um custo, até agora, todos os vídeos que eu fiz no canal, para se ter uma ideia, esse aqui foi o meu primeiro vídeo que eu fiz. Uh, ele é de 2010, faz 5 ou 6 anos e nunca ganhei nenhum centavo com isso. Sempre fiz para ajudar a propagar ideologias que possam melhorar o mundo, ideias. E valeu a pena? Bom, eu acredito que sim, porque depois de tanto tempo as ideias serem espalhadas, motivando pessoas, hoje nós já temos é, pessoas trabalhando ativamente em um sistema, por exemplo, onde não existirão políticos, uh, porque políticos não nos representam. O Concentro é um exemplo, se houver pessoas que são programadores ou interessados em construir essa realidade, dê uma olhada porque vale muito a pena nisso. Outro exemplo que eu considero muito útil foi os ecopólos, que eu ajudei a propagar cidades planejadas. E aqui no caso, nós temos um exemplo aqui que a gente conseguiu adquirir uma área, está tá havendo certo desenvolvimento lá, mas eu vou divulgar quando houver algum resultado mais definitivo. tá O okay? uh, que, que eu quero falar com esse canal? Porque teve um custo, tem um custo bem elevadinho ter montado essa infraestrutura para vocês. E no caso eu estou abrindo publicidade justamente por causa disso. Apesar de nunca ter ganhado nenhum centavo, o foco do canal era ativismo. Mas para continuar fazendo vídeos e oferecendo uma qualidade melhor para vocês, eu tive que fazer isso. Mas por outro lado, o canal que eu estava fazendo antes está acabando. Porque eu sempre fiz esse canal como ativismo, para melhorar o mundo. Só que, cara, isso martiriza demais a pessoa que está fazendo os vídeos, sabe? No caso, eu sempre estive fazendo vídeo aqui pra galera, mas gastando muito tempo pessoal com pesquisa e tudo mais, e trabalho de edição, tudo, para soltar vídeos que pudessem colocar as pessoas para pensar e orientar a cabeça delas numa questão de soluções, para ela que elas pudessem colocar na prática e melhorar o mundo. E isso vem a longo prazo. Mas ao custo de quê? Ao custo de uma pessoa estar tá aqui se martirizando por causa disso. Não são coisas que eu gosto, então assim, uh, o foco de eu ter comprado isso tudo, na verdade, nem é esse canal. É um outro canal que eu vou falar sobre exercícios físicos. Para quem gostaria de saber, eu sou formado em educação física, eu trabalho como treinador físico. E eu vou abrir um canal mais relacionado à saúde, esportes, depois eu, eu explico isso direito aqui, faço um outro vídeo a respeito. Eu pretendo continuar fazendo vídeos, mas não da maneira que eu fazia antes. Para se ter uma ideia, aqui é um roteiro. Pra quem não sabe, a função de um roteiro é ajudar a transmitir toda a ideia sem ficar enrolando. Você já organiza os tópicos, já termina um, vai outro, de uma forma mais dinâmica. Um roteiro de um videozinho, como vocês podem perceber, tem tantas páginas aí passando, passando, passando, passando. Porque é um roteiro de duas horas de vídeo sem parar, falando. E para se ter uma ideia do trabalho que dá para fazer isso daqui, olha só o tanto de pesquisa que eu tive que fazer. Isso são referências que vão ficar depois, olha. Referência, referência, referência, tudo azul. É, olha só, o tanto que eu tive que estudar. É um livro praticamente, saca? Cada vídeo que eu faço, principalmente vídeo grande, é um livro que você escreveria. E eu tento condensar tudo para que vocês entendam. Só que para eu ter condição de continuar fazendo vídeos, eu vou eu vou resumir a partir de agora vídeos em tópicos, porque não adiantava nada. fazer vídeos grandes para as pessoas pegarem as coisas em contexto, entenderem várias coisas que estão rolando, mas ficar fixo na ideia. Só que a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Às vezes as pessoas nem sabem o que eu defendo e vêm me criticar por outras coisas. É complicado. Eu já estou esgotado, não consigo mais fazer vídeos do formato antigo. Mas aqui, por exemplo, em termos de roteiro. Esse aqui é um que eu vou fragmentar em vários vídeos, mas ainda existem outros temas que eu vou trabalhar, como é, economia baseada em recursos, que tem a ver com o um mundo sem dinheiro. E singularidade tecnológica, sobre a evolução da tecnologia como vai mudar a sociedade. São temas cabeludos, que cada um, vídeo daria 3 a 4 horas, então eu vou tentar condensar as coisas em tópicos uh, para ir passando para vocês. Fora que esse canal vai falar sobre outras coisas que eu quiser quando eu achar conveniente. Então assim... Como meu foco agora não é nem esse canal mais, eu recomendo a galera dar joinha e compartilhar vídeos. Porque eu venho no movimento eu continuo dando apoio a esse canal. Porque se isso não acontecer no outro canal, com certeza, eu trabalho na área, eu ganho dinheiro com aquilo. E, cara, eu não preciso me esforçar para fazer, porque eu gosto. E acho que para finalizar, eu só quero dizer que foi penoso ter caminhado durante tanto tempo fazendo algo que não dá retorno imediato, porque o que dá retorno imediato no mundo é ter dinheiro, influência, de alguma maneira. Mas o que, o que eu faço é para dar um impacto mais a longo prazo, mas as mudanças precisam vir bem antes, porque o mundo está cada vez mais problemas, mas ao mesmo tempo está surgindo inúmeras soluções que podem resolvê-los. E o meu foco aqui vai ser isso, apresentar uh, coisas boas que podem ajudar a resolver grandes problemas que a gente vinha enfrentando. E não é à toa que eu tive que estudar muito direito, sociologia, economia, ecologia, porque se você não tem uma base disso, você vai estar perdido completamente em relação às soluções. Porque quem tem apenas um prisma de análise ignora os outros, e muitas vezes a ideia sai atropelando e não é compatível com a realidade. E o que eu proponho é algo que seja sustentável, solidário e eficiente. Então todas as ideias são focadas nisso. E, mais, e com o tempo vocês vão acabar percebendo, quem continuar acompanhando o canal vai acabar percebendo isso. Pois é, galera. Eu quero desejar a vocês um feliz 2016. E a gente vai seguir numa vibe nova nesse canal. Aproveitem e divirtam-se. Aquele beijo.